Mano, vocês... Cara, vocês ainda vão morrer por causa dessa merda, velho. Para com isso, mano. Para com isso, velho. Essa merda aí vai matar você, velho. Ô maluco, cara. Vocês ficam fumando aqui. Vai viver, viver, mano. Não, cara, não adianta. Não, não adianta, mano. Vocês têm que pensar em sair disso daqui, velho. Isso aqui, ó. Isso aqui não é pra ninguém, mano. Vocês pensam em fazer outra coisa, não, cara? Yeah tá beleza mano mas eu sei que isso é uma merda mas mano você tem que pensar cara isso aqui se você ficar aqui parado não vai adiantar bom valeu rapaziada é fácil né é fácil falar que seu pai né beleza bom valeu rapaziada tamo junto aí mano valeu é nós foi mal, cara, foi mal, não se estressa não, calma aí, pô, relaxa, foi sem querer, pô, foi sem querer, velho, relaxa, tio. E aí, rapaziada, tá vendo o porquê disso? Ah, não dá, né, mas, pô, ó, meus amigos, olha como são meus amigos, véio, tudo bando de louco. E aí, família, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu tô muito bem, graças a Deus, bem-vindos aí a mais um vídeo na minha city. Espero que vocês estejam gostando. Vocês viram no último episódio aquele loucão, né, mano? Pelo amor de Deus, bicho. Vai saber de onde veio. Hoje pela manhã eu entrei no meu telefone, mas ainda não tinha nenhuma mensagem no WhatsApp. Então, significa que o meu primo lá de São Paulo ainda não tem nada em vista pra mim. Bom, manos, enquanto isso, vivendo aqui na cidadezinha do interior, eu vou, eu vou ver se eu compro aqui umas roupas e tal, né, mano? mostrar pra vocês como que é a loja de roupa aqui do interior. É, eu também tô querendo trocar um pouquinho o kit E bora, só vamos família A celtinha, celtinha nave aqui Estacionado como? Do jeito que nós gosta, malandrão Deixa o bagulhozinho aí Cara, não vejo a hora de arrumar um trabalho fora disso daqui, velho Não vejo a hora, na moral Comprar uma camiseta Porque, não, camiseta, eu vou tirar essa jaqueta mano. Acho que eu vou colocar, mano. Tem um jaco de escola, não. Um jaco de escola, não, mano. Eu gosto. De... Mano, eu curto preto, tá ligado? Eu acho que eu vou colocar uma camisetinha preta. Deixar a chave desse jeito aqui. Uma coisa que tá me incomodando muito, mano, é o, o meu boné, tá ligado? Eu acho que eu vou trocar meu boné, mano. Eu quero trocar meu boné. Porque o verde tá chamando muita atenção, velho. Acho que eu vou deixar o, o roxinho, né, mano? Deixar o roxinho. Acho que eu vou tirar meu óculos. Porque o óculos também tá tá deixando com cara de interiorzão, tá ligado? Ó, melhorou, mano. melhorou, melhorou. Tirei o meu, meu óculosinho, troquei, coloquei outra, outro jaco também. Não dá pra ficar gastando muito dinheiro, né, família? Porque a gente também não é rico. Aqui, ó. Tem umas jaquetas aqui, aquelas de escola ali, ó. Muito show. As bombetas, tá vendo? As bombetinhas da hora aqui em cima, ó. Sicone e tal tem a os jaco de Motoca porque é Motoca também tem uns sapatos aqui tá ligado mano a loja não é muito muito muito muito conhecida mas aqui na minha city é uma loja que mano bomba tá ligado tem uns acessórios legal aqui mano aqui tá as polos na parte de cima aqui nessas nessas de cima aqui tá as polos tá vendo nas de baixo as camisetas aqui comum e tal deixa eu ver aqui mano e, o meu amigo não tá aqui na loja hoje, mano Não sei por quê. Ele deve ter ido dar um rolê, tá ligado? É, ele não tá na loja não, família Não tá na loja Bom, vamos continuar nosso vlogzinho aqui Tá escurecendo Vou ir pra colar ali Ver se tá tendo um fluxo, não tenho certeza, né Mano, a rapaziada falou que Ia fazer alguma coisa, mas Só indo lá, né, família Ninguém mandou nenhum zap ainda e, Caramba, sempre esqueço de Acionou, não, mano. Então, mano Bom Caraca, velho Não nada pra fazer, velho Meu Deus Veja é a hora de... Ei, dona Cida Vai pra casa Sabe que não tá podendo ficar na rua Você quer ainda esse horário, velho Pelo amor de Deus, hein não adianta tampar o ouvido não, Dona Cida. Tô certo. Tô vendo? Olha o Carlão ali. Ei, Carlos. É ruim. O ruim de morar em cidade pequena, mas é que é o seguinte. Você conhece praticamente todo mundo, tá ligado? Todo mundo... Deixa eu ver. ia dar um susto no Carlão, mas <risos> o Carlão ia morrer do coração, cara. Pois a culpa é minha. Aí eu tô lascado. Vai, Carlão. Zé Ruela. Bom, oh, mas pelo menos a vendinha tá aberta, né? Acho que eu vou comprar uma, sei lá, velho, Uma balinha aqui, né? Vou comprar uma balinha pra tirar o gosto de fumo. Mentira, eu não fumo. É zoeira, sacanagem. Caraca, tem rosquinha. Essa hora... Ah, meu Deus, velho. Mas peraí. Já são... Caraca, ainda tem rosquinha, velho. Mano, quando eu venho aqui, ó. Eu costumo comprar dessa. A de morango. A de morango é muito top, mano. Muito top, tá ligado? Acho que eu vou levar uma rosquinha ali também, mano. Deixa eu ver, mano. Pô. Ah, tá pra... Ué. Toninho? Toninho? Ué. Não, cara. Toninho não tá. Toninho? sei. É estranho. Toninho não tá por aqui. Engraçado. Bom, mano. Acho que eu vou... Vou pegar aqui um... Um dinheirinho. Tá ligado? Pra mim comprar uma rosquinha. Porque o barulho tá... Tá, como? Tô na fome. Bom, ah, beleza, vamos lá. Só vou querer, vou querer. Vou pegar uma de morango, mano. A de morango é a mais filé de todas. Quando vocês virem aqui no, no, no mercadinho da vila, mano. Na moral, vou trazer vocês pra comer uma dessa daqui. Vocês vão chapar, meu querido. Começou a chuva de novo, família. Rapaziada, que que é isso? Aqui só chove, velho. Bom, tava muito massa, como eu falei, rapaz, aqui é o melhor lugar que faz esses kitzinhos aqui, que tu vai pirar. Então, quando eu vim na minha city aqui, eu vou trazer vocês pra dar uma conferida. Mano, outra coisa que eu queria mostrar aqui, se liga só, mano, aqui, nós, a gente tava no mercadinho, do lado, tem uma petzinha aqui. Não sei se tá aberta, tá ligado? Vamos dar uma visitada aqui, ver se tá aberto. Vou mostrar pra vocês aqui. Ah, rapaziada, tá fechado Deve ser por causa do corão, aí, mano Só pode Porque, ó, tá conseguindo fazer a compra online Tá vendo, mano? Então, mas eu não quero comprar nenhum bichinho, não Eu queria mostrar pra vocês Aqui na city, velho, tem tanta coisa Tanto animalzinho da hora Bom, acho que você viu quando a gente tava dando uma cercada aqui no, no, no lugar Tinha alguns bichinhos andando pela rua Aqui, né? Tá vendo essa parte desse mato aqui, assim, ó? Meu, aqui é louco de coelho, velho tá, tá vendo, ó, pra aquela região onde a gente levou aquele carinha lá Ele tava... Tinha umas vacas e tal Aqui tem a plantação aqui atrás, então, do pessoal Sim. que trabalha com isso Mano, eu tava dando uma circulada aqui no bagulho Rapaz, eu vi uma pá de bicho, tá ligado? Família, eu voltei aqui pra minha casa E o caminhão ainda tá aqui abandonado, mano Olha isso, velho Na moral, eu vou chamar Eu vou chamar a VT pra... Dá um auxílio aqui, mas não é possível, cara. Alguma... Tem alguma coisa errada aqui, velho. Vou esperar aqui fora da chuva, né? O bagulho esse tempo todo aqui é complicado, mano. Né? Vou esperar aqui, vamos ver se a VP chega a tempo. Chamada? Sim, eu fiz a chamada. É, tem um veículo ali atrás, foi deixado há dois dias aqui. E caminhão? Isso, ele foi deixado há dois dias por um rapaz aqui. Que tava vestido todo de preto. Com um chapéu de cowboy aí, sei lá, eu não vi muito bem. E ele deixou esse veículo, cara. Ele tá abandonado aqui já faz dois dias, eu achei estranho. E acabei chamando aí a autoridade pra dar uma verificada. Ah, Felipe, ó, oh, o nome aqui, é ó Opa, perdão. Espaço, espaço. Ó, oh, passaporte do cidadão é 6. Nome do proprietário, Felipe Bergman. tem a idade do, do cidadão é 20 anos. Dá É, vamos aprender. Obrigado aí pela denúncia, vai estar tá aprendendo aí o veículo do cidadão, certo? Tá ok, agradeço aí. Qualquer a coisa aí, disponha da polícia militar. Valeu, muito obrigado, viu? É isso aí, família. Eu preferi fazer a denúncia do veículo. Tava aí jogado aí, já faz mal tempo. Não sei quem, quem é o cara, quem é, que, que vai que o dono não prestou queixa ainda. Então decidi fazer isso, né? Mas quem sabe aí o veículo pode ter sido furtado e devolvido pro, pro dono certo, né? Mas então, acho que eu não fiz errado não. Bom, família, como vocês podem ver aqui, dificilmente, raramente acontece alguma coisa. Aqui mais chove que tudo, então eu acho que eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, família. Tamo junto, deixa o like compartilha se tu gostou. Eu espero que esteja gostando dessa sériezinha. É, eu logo, logo, se Deus quiser, eu vou pro in... pra São Paulo aí, mano, fazer meus corre. Ah, não tem muito o que fazer aqui, é, deixa eu ver, ainda não recebi nem nenhum telefonema, nada, né? Eu vou aguardar, tem que ser paciente, né, família? Enquanto isso, vou vivendo aqui na minha city. É, no próximo episódio aí eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o meu trabalho, né? Porque, claro, obviamente com esse, com esse vírus aí a gente tá trabalhando bem pouco, mas... De vez em quando eu colo lá no trampo, lá pra, pra trocar ideia com o pessoal e tal, entendeu? Tamo junto, mano. vou ficando por aqui até mais. Eu fui. ao o Celtinha Chave. Celtinha Chave. É nóis. Valeu.